Agora, gente. Sobre a franquia, franquia. Hello, Konda, Ele vive. Evil fans, Então tem que ter DLC. Valeu, Bruno. You Valeu, the Ju. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Ah, uh we -huh. tá. start with this video. World premiere. Opa. Ah! Adélice! Sei lá, porra! Tá roze? Aê! Eu sempre acreditei! Mentira, eu duvidei algumas vezes. Caralho, 16 anos depois? Tá muito no futuro já aí na série. É. Nossa, o Chris tá. Meu Deus, como é que vai estar tá o Chris? Mm -hmm. é porra, vai ser tipo a DLC mocinha do Revelations 2? Little Miss? Ou então é tudo na cabeça dela essa porra. Vai ser um bagulho psicológico na cabeça dela? Ih, pois é. É então. Meio trauma, assim Ih. Né? Olha lá, não falei? Que isso? Nossa, é muita vibe mocinha do... Shadows of Rose. É meio... pesadelo, né? Tipo... O socorro, ah, é o Pris no Mercenários Heisenberg. Nossa, Caraca, até de três. <risos> Nossa, é muita vibe DLC Mocinha do Do Revelations 2 Mostra a cara do, do menino logo Mostra mano. logo essa porra Olha O modo em terceira pessoa, amém Jesus Que é isso, Agora gente Agora sim hum, Duvidei, hein Essa eu também, por essa eu não esperava Essa eu não esperava mesmo ou, oh, olha lá, Gold Edition, claro, também já era de imaginar. Mas vai ter outro jogo todo, em terceira pessoa, esse mesmo? E ainda vem o Reverse, gente, não esqueceram. Eles tiveram que fazer todas as cortecinhas. Então. 28 de outubro, gente, tá logo aí, hein. Sorry to keep you waiting We're happy to reveal the DLC para Resident Evil Village we promised last year Pois eu Mm -hmm. This DLC includes three major features. Mm. First, the third-person mode. Uhum. Nossa, cara eu... Nossa, cara Agora sim Caralho, que maneiro, cara Eu amei. não esperava mesmo. Eu também não, cara o Chris, lá. Que delícia Que delícia E que delícia. fazer as animações todas, cara Caralho, mano Ai não, cara, eu tô muito feliz, gente Porque eu não consigo jogar o Vila de direito Mas será que vai ser DLC? Vai ser pago? Acho, que Vou liberar pra geral, né? talvez, não Duvido que acabe não vai deixar de cobrar o Reclavier falou Vai poder jogar sem dramim E sem colocar colírio no meu olho depois não Meu problema um não é nem sua pontura Cara, assim Essa história da, da Rose e Tá muito a cara da DLC E da... vai ser algo que não vai mexer com a história Vai ser tipo assim, ah tem isso aí Beleza, não vai mudar, não vai direcionar nada De história, né É aí É um, um trauma pessoal dela Que ela tem que superar é. Não muda nada, né, linha do tempo Ou não, né, pode ser que tenha coisas aí Sei lá Olha lá, ela vai entrar na consciência do Mega MC. É exatamente a DLC mocinha, gente. É igualzinha a história da Natália. Igualzinha. Michael Jackson? Ai, amém. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Caramba, esse cara esse caras largaram a minha pessoa tipo tá todo no chão mesmo aleluia irmãos nada contra a primeira pessoa mas o Village não deu para mim gente Winter's expansion in addition Resident Evil Village Gold Edition ah isso aí já era já era esperado já Gold Edition o dia está for para 28 2022. de outubro para todo Resident mundo. Evil, R -verse Opa! Olha also... lá, você não queria jogar? Olha aí, ó. Você que vai jogar, tá? Aqui no canal, bora, eu já avisando. E o Umbrella Corpse também. Eu não esqueci não, hein. Como você Também, como já estamos trabalhando em disponível no Mac, para que ainda mais enjoy Resident Evil. É, não vou mostrar a cara do Ethan, gente. Eles querem que a gente compre pra ver a cara do Ethan. Ah, tem o VR, né? O negócio do VR tá. lá. O Dash falou, ó, isso confirma que o 9 possa ter câmera dupla. Será? Pode não, ser? Não, acho que eles vão lá. Vão full terceiro, eu acho. É, eu acho, acho que, que, que agora eles vão... Pô, isso é um aceno claro de que eles... Olha lá, agora é a hora do 4 Remake, gente. Meu Deus, quase 3 mil pessoas no chat, meu Deus. Obrigada, gente. Na live, quer dizer, no chat não, né? na live. É, mostra do mesmo trailer, né? Sacanagem. Cara, eu gosto... Cara, bagulho em terceira pessoa, mano. Fique... Gostei. Pô, eu curti. Essa foi... Batemos 3 mil pessoas, gente. Muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada ao infinito. E é o mesmo trailer. Mas deve ser a versão, talvez a versão curta. Valeu, Alex! Me animei mais com a terceira pessoa do que com a DLC. Agora posso jogar o graminho fora. <risos> gente, depois se eu pulei algum superchat, eu vou, eu vou ler tudo, tá? Depois. E eu vou também, depois a gente vai olhar o trailer de novo da DLC, tá? Fiquem tranquilos aí. Guess you, me hein? Pra ver, só vamos botar o mesmo trailer pra é abrir só, a é. conversa, né? Sim, sim. Pra quem perder, duvido que alguém tenha perdido mesmo Você não alguém. viu esse trailer? Você viu? Tem uma análise aqui no Resident Evil Database. Então você pode acessar aqui e, e ver todas que as que últimas informações com é. a ah, especialista Monique Alves. Especialista. Pequeno, <risos> o Rafael falou que é pra anunciar a pré-venda, o mesmo trailer. Ó, oh, essa imagem é nova, hein? Ó oh, a carinha dele, coisa mais linda. Ó lá a carinha dele, gente. Cara, ele tá uma mistura do 2 com o do Infinite Darkness, não tá? Vocês não acharam? A é, gente pegar o Rei dos Dois deram uma envelhecida. né? Aí ó. Ah, o Anpo San vai ser o diretor. Que foi o diretor, o produtor do dois remei. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the hum. hum. original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy. The launches in 2023. Today. We'll reintroduce a bit of the game story. Okay. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the president. Lá, o pai da, eles vão aproveitar o modelo, né? Caraca, olha essa imagem, que linda. Daughter of the President. Você pode notar que Leon é muito mais maturo e fiel devido às de suas experiências passadas. Nossa, ele está muito gente misturado. O, o do 2 com o do, o do Infinite o Darkness. Darkness. Faz sentido, né? Ganado demais. A experiência de ser atacado por homens e mulheres <risos> <risos> é, provavelmente, um momento iconico <risos> do Resident Evil. Para, provavelmente, trazer o conceito de terror de pessoas controladas por madness, os ganados foram completamente redesignados. Vai estar tá brabo, hein? Let's take a closer look at the game itself. Olha lá, agora a gameplay, hein? Ah, <risos> <man>. <risos> Viu, gente? A terceira <risos> pessoa. Fiquem tranquilos. Eu só tava com medo de ser em primeira. Tá bonito. Tá bonitão mesmo. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. Tá esse o comecinho, pelo Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series, Por enquanto, fiquem calma. Torcedores, calma. Torcedores calma, tá bom. Torcedores, calma. Pode ser que ainda seja anunciado para a atual geração. We are aiming to create Resident Evil 4 that everyone can enjoy. So please look forward to it. Thank you. Thank you so much. Oh, tem que trazer eles dois para a BGS, hein, Capcom. Tem que trazer, hein né gente What did you think about the latest information Village Saiyus and Resident Evil 4 Both games are currently in development. ladrinho <risos> falou as ações de Dramin caiu 200%. Check out the following games. <risos> World Premium World Premium ah, olá, lá, gente, as atualizações lá. A gente vai certo com câmera terceira pessoa. Eu ia gostar. Eu ia gostar. Gente, depois eu leio tudo, tá? A gente ainda vai depois conversar sobre o evento e tudo. É o Next Gen, será? É, é atualização pra nova geração. Parece que no Xbox até já, já tá, já tá disponível resum que A Resident Evil 7, which brought the series back to its survival horror roots, and the reimagining of classic titles, Resident Evil 2. O Pob do Nemesis, o Pob? These three titles built with RE Engine return with current gen features including support for 4K, high frame rate, mm -hmm. and ray tracing. As, well as 3D Retrazing. audio for an even more immersive experience. <coughs> These titles are available for PlayStation 5 and Xbox Series X and Series S beginning today. Eu Falei? Ó, oh, é sem custo. sem custo. É de grátis na faixa 0800. Esse nome é Smart Delivery é muito bom, né? Do, do, do Xbox. Ah. E pro PC também, gente. Também vai ter atualização. Bem-vindos à família. Nossa, e roubou, roubou o meme, do vinheta bom. do database. Roubou, gente, porque a gente começou... Não, mentira, a gente começou por causa do set mesmo. Na verdade, eu roubei. É. é, Droga, não é meu. É isso aí, gente. Bom, teve bastante coisa. Sim, foi um evento legal Tudo que a gente né? esperava, na real, né? Tudo que Sim. se esperava, teve. E que... Eu não esperava aquele bagulho de terceira pessoa. Eu cara, que fazer todas as animações, é. as cutscenes, cara. Por isso que demorou. Por isso que demorou. É. Mas acho que podia liberar pra geral, né? É, não. não total, total, total. É, gente, deu certo, né? Deu certo as correntes de oração.